Olá, Santa Bárbara do Oeste, é o Jornal da TV SB Notícias Começando a partir de agora, nesta segunda-feira, hoje dia 30, né? 30 de, de maio de 2022 A partir de agora, o Nilson Araújo levando as informações para você da polícia As informações, prestação de serviço para você também, claro, né? Reclamações, os pedidos, as denúncias Neste dia 30 de maio, através do nosso WhatsApp, olha, reclamações flagrantes, denúncias, 997824426. 997824426. Fiquem à vontade, interaja aqui junto conosco, tá certo, meu povo? Meu povo, minha gente querida, amiga linda, vocês são demais, né? Então vamos que vamos, né? Vai se inscrevendo aí no canal da TV SBN. Vai compartilhando também, viu? Fica à vontade. Clica aí no sininho. Olha, nós já orientamos, falamos aqui muitas vezes, né, e, e, e o nosso papel aqui como imprensa é sempre é alertá-los né? dos possíveis golpes de estelionatários, principalmente com esta máquina aqui, ó, né, o smartphone. Esse pequeno aparelho de celular aqui pode te trazer dores de cabeça. Foi o que aconteceu com uma mulher de 65 anos, foi isso? ela perdeu aí 11.863 moradora aqui do bairro conjunto habitacional Gilbina ela recebeu uma mensagem via né via o celular com o DDD 35 dizendo assim olha aqui é o seu filho é o filho tal e ela caiu e esse suposto filho pediu aí o que ela fizesse um pix no valor X de mil, né, o primeiro, quase 8.77. R$ é, 7.987 e depois um outro, 3.876. Só que daí ela fez o Pix e aí houve uma terceira negociação, um terceiro pedido, né? E eles pegam as pessoas com mais idade, né? Isso que é, né? Isso que é que é, que, é, que é, sabe? Que é uma armadilha feita para a pessoa cair. Esse sujeito, ele pediu mais um depósito, mais uma transferência aí que ela se tocou. falou, opa, peraí. Né? Só que nisso ela já tinha depositado os R$ 7.900 e pouco e depois os R$ 3.000 e pouco. Totalizando aí R$ 11.863. E lamentavelmente, ela caiu do golpe. Foi feito o um boletim de ocorrência, mas em casos como esse, como esse é muito difícil ter o um ressarcimento. Desse valor e dor de cabeça, né? Dor de cabeça. Tome cuidado, tome cuidado ao, ao, ao você receber. Eu mesmo recebi aqui uma mensagem. Acredite, é hoje. Recebi uma mensagem aqui. Olha, vou até. Deixa eu ver aqui o DDD. Só que é de fora, né? Parece que até é internacional o negócio aqui. Olha, eu recebi uma mensagem. Olha, o DDD no, 92. Nem do país é, né? Então eu recebi aqui, olá, sou o gerente tal do projeto tal. Tem nada a ver. São, são, são golpes né? estelionatários que agora estão enviando o WhatsApp e você com apenas um clique naquele determinado link, pronto. Aí já basta, você já caiu no golpe do vigário. Aí já, você já caiu na armadilha, os caras começam a falar com você a te extorquir, é isso mesmo a te extorquir, então muita atenção gente cuidado ao você clicar em links duvidosos somente em assuntos né links aí confiáveis porque às vezes a gente quer levar vantagem também e aí acaba caindo no golpe né Não é isso nós, nós achamos que estamos ganhando nós estamos, é, perdendo. Teve acidente na rodovia Luiz de Queiroz, SP-304, na cidade americana. Foi um carro que pegou fogo. Pois é, um carro pegou fogo. O motorista perdeu o controle de direção, invadiu a pista contrária e o carro pegou fogo. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. corpo de bombeiros foi acionado por volta das 8 horas da noite. Os militares foram acionados ao km 1, 2, 1, 4 pessoas estavam já fora do veículo, segundo os relatos, um descuido do condutor na pista acabou perdendo o controle, invadindo a pista contrária, contrária, parando no meio da faixa de rolamento. Olha aí, a, logo após eles verem aí o fogo na parte de dentro do carro, ele foi contido pela equipe dos bombeiros, mas foi, foi um susto, né? Duas vítimas leves, duas mulheres. Foram socorridas e levadas até o pronto-socorro hospital Dr. Valdemar Tebaldi. Um adolescente de 17 anos na cidade de Nova Odessa. Veja só, ele dirigia na contramão de direção. O caso foi parar na delegacia. Ele estava com um Ford Ka. Olha aí. O, o, o, foi ali no recanto, né? No recanto é, Solar, Nova Odessa, região de chacras, né? Rua dos Soldados. Quando o adolescente que dirigia a moto estava na contramão. Ah tá, ele tava com. Ele estava com a moto, né? E bateu nesse Ford car. Casco elevado então para a delegacia de Nova Odessa. O rapaz aí vai responder agora por ato infracional dirigir sem permissão ou habilitação da delegacia de Nova Odessa né ele foi levado até um, um hospital na cidade de Americana foi parar o plantão policial né Eita, esses adolescentes dando dor de cabeça aí para o, para os seus respectivos pais né é enquanto dá para você olha eu falo que é assim ó, o filho enquanto ele tá ali na idade dos dois, três aninhos, né? é quatro, cinco, né? aí você tá, tá até ali. dá para você segurar. Depois eles praticamente saem do controle. Por isso que nós temos que ficar: é um olho no peixe e o um outro não é no gato, é no filho mesmo. É então, é então por isso que é, o pai nem sabia, né? Pegou a, a moto, ele não sabe da onde que veio essa moto. É, a moto tava na contramão, bateu no carro, no Ford Car. É a polícia liga pro pai, o pai vai, ah, mas é meu filho, é, é o seu filho. Então por isso que é um olho no gato e o outro no, no não é nem no peixe, viu? É no filho mesmo, né? É, tá aí, ó. Bom, embora. Obrigado minha gente, obrigado meu povo, valeu pela sua audiência. Jornal da TV SBT Notícias vai ficando por aqui. Para você uma ótima semana, boa semana, viu? Bom fim de mês, nesse dia 30, amanhã é o último dia do mês, dia 31. E vamos entrando aí já na metade de 2022, tá bom? Então tá aí, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau meu povo, daqui a pouco às 11 horas no programa Espaço Aberto pela Brasil FM.